É, então, talvez eu tenha esquecido de travar o foco da câmera e ele vai ficar o vídeo inteiro sem estar sem tá focado. Então, é... Nopa! Seguinte, depois daquele sistema que eu fiz do pistão andar sem parar, resolvi fazer um addon disso e chamei de addon de skate. O nome não é addon de skate, mas skate de pistão. É isso que eu, que eu coloquei. E bom, digamos que tá até que da hora. Dá pra... Aquele aqui. Só funciona na 19.60 pra cima, tá? Porque a partir dessa versão o Execute já fica oficialmente, sem ter que colocar nenhuma jogabilidade experimental. Se você tentar importar esse addon em versões abaixo de 19.60, ele só vai dar erro. E bom. Caralho, tá lagando. Vixe, o que que tá lagando? E. Puta que pariu, que FPS. Calma aí, rapidão. E pra ele funcionar aqui, você tem que fazer essa construção aqui assim. Ficar em cima de algum bloco que tiver aqui assim. Mas não pode ter nada aqui atrás. Tipo assim, tá vendo esse fogo aqui? Então, já que ele tá aqui, ele não, não vai deixar eu andar. Você tem que tirar isso aqui. Tem que ter nada ali. Aí ele vai. Aí se ele bater em alguma coisa que ele não consegue empurrar. Como ele é um pistão, né? Ele só, ele só vai parar. Ah, pô. ah, resíduo temporal Você pode fazer pra qualquer lado Que você quiser É um skate de pistão Eu acho que esse daqui foi o vídeo mais rápido que eu cheguei a fazer Mas tudo bem, bye